é uma um cenário é, é como se você jogando um RPG mesmo vocês são personagens vocês vivem o um personagem vocês são um personagens eu fiz um personagem que é um eu, tipo, eu às vezes o pessoal joga o tormenta que é um é um formato de jogo tem Dungeons and Dragons que é o famoso D&D tem o tormenta que é um outro modo que é um outro formato de jogo que pode, tem várias raças para vocês jogarem uhum. vocês vão ter raças tipo assim ah ela é uma nan uma nan é uma manã... nan Guerreira, você é um feiticeiro humano, ele é, sei lá, pode ser um elfo arqueiro, que é um Ranger. E dependendo, é tipo assim, ah, ela é uma anã guerreira. No caso, ela vai ter proficiência com armas grandes, armadura pesada. E dependendo disso, é tipo assim, o inimigo, quando o um inimigo vai atacar, ele vai atacar a CA. O que, que é CA? É a capacidade de armadura. Ela, ela tem uhum. 14 CA. Então, quando o inimigo atacar... Pode falar, ó. Assim, é, nisso aí, tipo, ser aquele e tal, entra a ficha, né? Que a gente monta. Entra a ficha no caso. É isso que eu tô te falando. Agora tô explicando como é que funciona. A CA é a armadura de vocês. Dependendo uhum. do quanto de armadura vocês têm... Mais vocês vão ser protegidos dos ataques dos inimigos. Mas dependendo do inimigo, ele vai ter tipo proficiência, tipo assim, em cor... Ah, ele é proficiente em golpes cortantes. Então com armadura de couro, ele vai dar, tipo, ele vai ter. Ele vai jogar o dado de dano, que é o dado de ataque. Né? na verdade, não é dado de dano, é dado de ataque. E ele vai somar mais dois. Tipo assim, a tua armadura é 12. Ele vai jogar. Ah, caiu 14. Ele soma mais dois. Entendeu? Uhum. Por causa que ele tem proficiência com golpes cortantes e tua armadura é fraca. Entendeu? Essa é a CA. A CA depende da tua armadura. Ah, eu sou um guerreiro, eu posso. É tipo, dependendo, tipo assim. Ah, eu sou um arqueiro, eu posso botar armadura pesada? Você não pode, porque você tem proficiência com armaduras leves. Leves, entendeu? Ao longo do tempo, tu pode ir <risos> tipo, adicionando mais coisas, entendeu? É bem complicado, tá? É... Vai ter que pegar bem devagarzinho, tipo, caminhando, é caminhando. É que você pulou um pouquinho o uma... negócio sobre a ficha. Sim. Tipo, basicamente, é ficha, você assim, vai montar uma história. Aí você vai contar, é, tipo assim, tipo, você vai ser o narrador da história. Ó, tipo pra assim. falar. Ah, vocês Sim. são um, um conjunto de mercenários e tal. E aí, beleza, a gente ó, vai lá dentro tipo da assim, ficha. Aí minha ficha, eu vou colocar que eu sou um arqueiro, que eu tenho tais atributos e blá, blá, blá, blá, blá. Aí você vai começar tá. a contar a história e nós vamos viver essa personagem, é que, né? é eu tô, eu tô explicando meio, mais ou menos como funciona o gameplay, agora eu vou, eu vou ensinar pra vocês o background e história. Tipo assim ó, ó tudo começou, vocês são um grupo de mercenários, vocês foram... Ganky. Então... E daí vocês são, vocês são um grupo de mercenários e tal, e daí vocês foram contratados por um, um nobre que queria eliminar uma área de monstros e daí vocês já são um grupo então vocês já se conhecem e tal e daí vocês estão lá na taverna na tudo, tudo, uma campanha de RPG famosa começa numa taverna o que é uma taverna é um bar medieval vocês estão bebendo vocês estão jogando um necromântica um jogo de cartas vocês estão conversando ah como vamos fazer isso ah, vocês a, a gente sabe onde a gente, onde a gente tem que ir tipo vocês estão vivendo o personagem Entendeu? Nossa, é muito parecido tipo com assim. os animes que eu, que eu assisto. Tipo assim, ah, nós temos que ir até Danafall. Onde é Danafall? Ah, é uma cidade próxima à capital. Danafall é um vilarejo próximo à capital que te, está rodeada por monstros na parte da floresta de danafol da, da, a parte noroeste. Ah, então você segue para Danafall. Mas como a gente vai para Danafall? A gente vai a cavalo? A gente vai a pé? Quantos dias vai demorar? Qual o caminho mais fácil? Daí, tipo assim... Ah, a gente passou por um pântano. Ah, tá meio complicada a passagem aqui. Será que a gente consegue rolar um, um dado pra a gente achar um... Tipo assim, rolar um perception. Que a gente chama de perception. Uhum. Assim, que é percepção. A gente vai rolar um dado assim, ó. Ah, tirei 19. Hum, uhum. dependendo da tua proficiência... Ah, galera, aqui ó. Eu achei um caminho melhor pra gente passar aqui pelo pântano. Aí vocês vão passando pelo pântano. Tá vendo? Tudo é questão de dados e, e, e tipo da ação de vocês. Entendeu? Tipo assim, ah, como é que a gente vai? Ah, a gente passou pelo mapa. Passou por, pelo panto. Aí tá, agora para onde, onde a gente vai? Ah, olha no mapa. Mas a gente não comprou o mapa. Vocês estão perdidos. Agora vocês vão ter que achar um, um lugar para acampar e tentar se encontrar em alguma estrada principal. É. Ah, então vamos, vamos esperar ficar de noite. Ah, de noite in, todos rola em perception. Você pode ser emboscado por goblins, entendeu? É uma vivência, vocês estão vivendo. É como se fosse um mundo medieval rodeado por monstros. Basicamente, sorte Ale, que... ele, a sorte ele... que... Isso aí é a é... isso... é história que ele tá montando. Tipo, ele vai fazer história e a gente vai jogar essa história. Vocês aí, tipo... são as pessoas que estão lá. E aí ele vai falar, tipo, ah, a gente chegou numa parte da história e ele vai contar. Ah, a gente foi encontrado por um grupo de bandidos. É... O guerreiro decide atacar. Aí a gente tem que rolar, sei lá, o dado de ataque. Aí a gente rola. É. Tipo, ah, assim, daí cada, daí, Aí daí, isso aqui vai ser tipo nosso assim, ataque. Ó, ó. Aí ele que é o mestre vai rolar é. o, o, o dado de defesa do bandido. Ah, dois. Eu ganhei. Então matei o bandido, entende? Tipo, ele vai contar a história e nós vamos não, ver não os é personagens. Assim, mas mas e, é assim. É, eu, eu tô simplificando pra caramba. Sim, Aí, sim, sim. tipo, tudo que acontecer na história nós vamos vivenciar isso e decidir através do dado. E fazer escolha, tipo... Ah, apareceu um dragão. O que, que vocês querem fazer? Correr? Atacar? Ah, quer atacar? Rola o seu dado de ataque. Ah, rola o seu dado de coragem. Ah, quer fugir? Rola o seu dado e... de sorte para desviar do ataque enquanto foge. Tem, então, tipo, ele vai contando e adaptando a história conforme nós vamos fazendo escolhas. Mas seguindo tipo, sempre a linha ó. da história dele. Ó, tipo assim, vou fazer meio que um background para vocês. Tipo assim, do, do um trecho de uma história. Ah, vocês vão descendo a caverna. Vocês ouvem as lápides ao fundo, os p... os gotejos das lápides. Vocês vão descendo, adentrando mais a caverna. Vocês sentem aquela exaustão por causa do calor. E vocês vão descer. E vocês são surpreendidos por uma sombra gigantesca ao longo da grande caverna. E nisso, o guerreiro que está logo à frente, ele recebe um, es... um esporro de uma pedra gigantesca. E ele voa para trás e toma tipo 4 de dano. E nisso... A... Parece um gigantesco dragão verde E ele apenas encara vocês e daí uh, O que vocês decidem fazer? Daí, dependendo, tipo assim Mestre, posso rolar inteligência? Tipo, inteligência é tipo assim ó. Ah, que tipo de dragão é esse? Olha ó, Deu 13 Você sabe que esse dragão Dragão verde, ele é um dragão de natureza Ele é um dragão inteligente Ele consegue falar a língua humana o que, uh... É isso que você sabe sobre ele, você, o que você quer fazer. Eu quero tentar dialogar com ele. Rola, rola atuação. Tipo assim, atuação, tu tem que ter, às vezes você tem que ter proficiência pra tentar conversar com um dragão, entendeu? Mas não é todo dragão que vai conversar, entendeu? É um mundo muito complexo, entendeu? Tem tudo que é tipo de, tipo, Nós... de pensar, entendeu? Você nos dá a oportunidade de fazer escolhas. Nós fazemos escolhas com base no que os dados nos permitirem. É isso, e se você tiver proficiência, ah, tipo assim, eu sou um ladino, eu tenho proficiência em roubo e, e ladinagem, que é no caso, tipo assim, ludibriar ludibri as pessoas, enganar, sabe? Ah, então, tipo, o ah, pra... que nem eu te falei, encenação, é tipo assim, ah, vou tentar conversar com o dragão, joga encenação, tipo assim, não, a gente tá perdido, a gente queria achar nossos companheiros que foram... se perderam na caverna e tal, ah, rola a intuição. Uh, encenação. E daí o dragão vai jogar contra a encenação. Tipo assim, ah, tirei 13 e o dragão tirou 16. E o dragão vai olhar pra vocês. Ele vai aproximar vocês. Mentirosos. Eu percebo que vocês estão a mentir. Vocês estão aqui por causa do meu tesouro. Daí todo todos rolam iniciação. Iniciação no caso, tipo assim, quem, quem vai atacar primeiro? Tipo assim, ah, eu, o dragão rolou 19, você rolou 13, você rolou 20 e ele rolou 3. E daí, quanto mais alto o dado, mais, tipo, é, tipo assim, ah, o dragão, ele rolou 20, ele ataca primeiro com o dragão. E depois o dragão rola pra atacar contra você, entendeu? E dependendo, tipo assim, do, do level que vocês estão, vocês podem ter mais ataques. Tipo assim, ah, mestre, eu vou dar um ataque e com o meu segundo ataque eu quero tentar ferir a pata do dragão pra ele cair. Ah, então rola o dado. Entendeu? Interessante. Muito interessante <risos> Vou dar umas <risos> estudadas <risos> Essa semana eu vou dar um mais estudado sobre isso Desmute e suas dúvidas É outra, outra coisa que todo mundo fala Sempre é bom ter um mago no grupo E eu usar o Zero Crash -o. Aham Professor Zero acabou de crashar. Uh, yeah.